Na aula de hoje eu vou ensinar um exercício que ele trabalha bastante as pernas. Nós iremos utilizar um peso. Se você não tiver peso na sua casa pode sim ir utilizar duas garrafas pet cheias de areia ou água, mas para fazer as atividades físicas tem que ter a liberação do seu médico. Eu sou o professor Emílio Júnior e passo a passo eu vou te explicar. Você vai pegar ambos os pesos com as suas mãos ambos os pesos nas laterais do seu corpo. Assim, lateral direita, lateral esquerda. O exercício aqui em questão, eu vou dar um passo, darei um passo à frente com a perna direita. Vou flexionar, que é dobrar a perna de trás, que é a esquerda. Dobro a perna esquerda, mantenho meu tronco o mais reto possível, volto à posição inicial. Mais uma vez, desço, segurando ambos os pesos e volto à posição inicial. Voltei, vou fazer agora com a perna esquerda. Passo à frente, projeto o peito, contraio o abdômen e dobro a perna de trás. Desço e subo. Desço. E subo e volto à posição inicial. Professor, eu não tenho condições de fazer dessa forma. Ir e depois puxar a perna. Tem uma outra forma para fazer? Sim, tem. A outra forma é a mais fácil possível. Você já vai ficar parado na posição e só vai fazer o movimento. Descer, subir, descer, subir, descer, subir depois você vai e vai mudar fazendo com a perna oposta, onde a perna direita vai atrás, a esquerda fica na frente e você faz o um movimento descer, subir, descer, subir. Assim você vai estar trabalhando bastante a região das suas coxas, do seu glúteo, das suas pernas, abdômen e ainda melhorando a postura. Mais uma aula fácil para você conseguir atingir seus objetivos. Me manda aí de que cidade que você está assistindo esse vídeo ou qual país que é para eu poder te conhecer um pouco melhor. E não se esqueça, se inscreva aí no canal, toca nesse sininho para receber todas as notificações. Até nosso próximo encontro!